Oi pessoal hoje eu vim aqui para mostrar para vocês uma trama de fios um caimento novo para você treinar muito e você conseguir fazer este caimento de fios que eu vou passar para vocês detalhadamente na sua cliente e cada dia mais você alcançar a naturalidade que você procura isso seja com dermógrafo ou seja com tebore independente da máquina que você vai usar do meio que você vai usar vai ficar muito natural. Então vem que eu vou ensinar bem de pertinho para você o passo a passo. Mas antes da gente começar o fio a fio aqui, se você ainda não é inscrita no nosso canal, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações em primeira mão e não esquece de compartilhar com todas as suas amigas. Então vamos lá? Bom, pessoal, então, pra começar aqui, eu fiz o, o formato de uma sobrancelha bem clarinho aqui, para não atrapalhar também no fio a fio, né? Então, eu vou fazer a linha guia. A linha guia, ela vai até a parte de cima das sobrancelhas aqui, ó. Tá? É um, um fiozinho guia. Então, todos os nossos fios vão para lá. Então, eu vou iniciar aqui bem do, do começo da sobrancelha. Eu vou fazer um fio comprido. Ó, gente, ó. Só que esse fio, ele já tem que ser meio curvado. Ele não pode ser muito reto, senão não fica legal, tá? Então, aqui, mais um, eu dou um espaço e faço mais um. Certo? O próximo, eu já vou... Está entrando aqui na linha guia, ó. Certo? E assim vai, todos os outros serão ligados na linha guia, ó. Como se fosse os próximos, é como se fosse um leve S, não é muito S, é um leve S, tá? Ó. Tá vendo? Então, vamos também até lá em cima. Ó. Aqui, sempre, tá vendo, ó, o caimento como tá ficando? Tem que ser sempre como se você quisesse levar todos os seus fios aqui pro finalzinho da, da sobrancelha. Tá bom? Pra não ficar muito em pé. Então, o próximo já é caindo um pouquinho mais, ó, e vai até lá em cima já, tá? Ele bate aqui bem na, na base da sobrancelha, ó, e assim vai, ó, até o final, certo? Feito isso, gente, nós vamos fazer aqui o início da sobrancelha, o início da sobrancelha, ó, eu faço um curto e um outro aqui do lado, ó, tá? Eu fiz dois juntos e aqui, ó, eu desço um também, ó, ó, eu desço, eu subo, vocês que sabem, ó, pode sair daqui, eu, eu tento deixar esse miolinho aqui não muito quadradinho, Tá? Ah, esse, bem esse iniciozinho da, da sobrancelha. Então, eu começo um pouquinho mais acima, ó. Em vez de eu começar aqui onde eu marquei, um pouquinho mais acima, ó. E mais próximo desses dois aqui também. Então, aqui... E até lá em cima. Certo? Feito isso, agora nós vamos começar a ramificação. Na verdade, antes de começar a ramificação aqui, gente, eu já vou fazer o ponto final aqui... Aí a gente faz uma ramificação só. Ó, ramificação. Eu dou um espacinho aqui e começo a descer a linha guia, certo? Então, vamos lá. Ó. Fiz um fio. Tá vendo? Ó. Outro fio. Mais um fio aqui. E um último fio para fechar. Então, o finalzinho aqui também já está pronto. Agora sim nós vamos começar a ramificar. Como que eu vou ramificar? Para vocês entenderem aqui. Eu vou colocar um fio aqui, outro fio aqui e vai sair um maior aqui, tá? Então, eu não venho daqui para cá. Eu vou daqui pro lado de lá, tá? Eu não tô seguindo o caimento, eu estou indo pro lado contrário, certo? Então vamos lá. É como se eu quisesse fazer um Y, ó. Olha esse fiozinho. E a gente vai fazendo isso em toda a sobrancelha, ó. Você pode fazer um, dois, três, se você quiser, ou você pode fazer só dois. Nesse caso, como tem espaço pequeno, eu vou fazer dois, porque eu quero sair um daqui e fazer a ramificação nele também, e dá, e caber ainda ali, tá? Ó, tá vendo? É como se fosse um outro Y que eu fiz aqui. Aqui também, vamos lá? Então, eu vou começar aqui, um pouquinho mais acima, não muito na linha, a ramificação começa um pouquinho mais acima, então eu faço isso aqui, ó. E o próximo também, ó, aqui já dá três, ó. Certo? Lembrem-se, pessoal, a gente tá muito, muito grande essa sobrancelha. Na sobrancelha da cliente, cabe certinho o que eu tô fazendo aqui, tá bom? Tá bom? E daqui, mais ou menos, do terceiro, eu saio um grande até o meio desses dois aqui, ó. Então, eu venho aqui e faço isso. Aí, eu venho aqui de cima dele, ó, e faço outro novamente. Olha que bonito que tá ficando. Tá? Agora, eu faço isso em mais essa essa esse espaço aqui, tá bom? Ó. Vai aqui, vai aqui, e mais um, gente, mais um, ó. E agora, meu próximo fio, olha o buraco que eu tenho aqui. Meu próximo fio, ele tem que sair daqui e já ir entrando aqui, ó, tá? Pra não ficar um buraco. Então, vamos lá. Ó, eu saio aqui e já vou entrando aqui. Vocês viram? Ó, Fez tipo um acabamento aqui. Aí, aquele aquele fiozinho que encosta nele, ele já vai sair daqui de cima, ó. Ó. Certo? Agora, esses aqui, eu vou fazer um aqui e o próximo já é longo. Tá bom? Então, vamos lá. Então, é uma ramificação aqui... E o próximo já é mais longo, ó. E aí eu venho com o outro aqui, ó. Certo? Então, mais um aqui, ó. Mais um aqui. E o próximo já é longo. Sempre eles vão se... Como que eu posso? Eles vão se encaixando aqui, tá bom? Próximo também. Vamos lá? Ó. Quanto menor o espaço vai ficando, menos ramificação a gente vai fazendo, tá? Então, deixa eu ver se vocês vão conseguir enxergar aqui. Quero que vocês façam esse passo a passo, gente. E eu quero que vocês me marquem lá no meu Instagram, que é Oficial. Quero que vocês me marquem lá pra eu poder repostar, tá bom? Marca nos stories, ó. E vai fazendo, gente, ó, sempre como se um tivesse encaixando no outro. Aqui também, ó. E o próximo também. E aqui, sempre um sozinho. Então, aqui eu vou fazer também uma ramificação e aqui eu já vou liberar bem entre esses dois fiozinhos na ponta aqui, tá bom? Ó, esse com esse eu saio um do meio, ó. certo? Sai um do meio, daí dá pra fazer mais um? Se tem espaço, sim, mas no caso da sobrancelha mesmo, da cliente, não vai ter espaço pra fazer mais um, vai ser pequeno aqui. Então, eu vou fazer esse e já vou fazer um pro meio. Então, eu vou acompanhar aqui como se fosse a sobrancelha da cliente. Certo? Ó. Fica aquele ar de final de sobrancelha mais bagunçadinho, sabe? Não fica tão certinho, e aí fica mais natural. Ó. Aqui. Ó, e sempre descendo, ó. Aqui. E aqui. Aqui. E aqui. Então, a parte de baixo está toda praticamente pronta. Certo? Porém, vocês estão olhando aí no vídeo, até vou apagar esse fiozinho aqui do meio, só para vocês situarem melhor aí ó tem um buraco aqui não tem André que que eu faço com esse buraco pode colocar mais um fio pode colocar mais um fio eu saio daqui e coloco um fio aqui no meio não tem problema nenhum tá bom agora vamos fazer aqui o ponto alto da sobrancelha ó eu vou puxar um pelo do meinho aqui, ó, eu sempre venho de baixo pra cima, no caso da parte da, do ponto alto da sobrancelha, ó. Eu venho aqui e, ó, solto. Um menorzinho, ele não chega até aqui em cima, ó. Eu venho até aqui e solto. Aí o outro também, eu venho até aqui e solto. Olha que bonito que ficou, gente. Ah, e aqui, Andréia, se estiver me incomodando, posso colocar mais um também? Pode, ó, gente. Olha que bonito. Agora eu vou fazer, eu apagar só as bordinhas, pra ficar só os fios, pra vocês verem. Que legal que fica. Ó. Olha isso. Tá? Ah, vocês notam que é só apagada aí as marquinhas dela, né? Onde a gente desenhou pra poder ter o guia. E está perfeito. Ah, quero pôr, sei lá, quero pôr uns, uns esfumadinhos aí. Você vai sempre seguir a linha guia pro esfumado, tá? Eu vou fazer aqui bem rapidinho só pra vocês verem. Ó. É bem de leve. Só para dar um efeito de preenchimento e acabamento também, ó. Ó. Efeito de acabamento, tá? E no caso da cliente, da, da sobrancelha da cliente, fica parecendo que tem mais pelo nessa região, tá? Ó. É um negócio mais realista mesmo, parecer um pelo de verdade. Não é só para parecer que você pegou... E desenhou o pelo ali na, na sobrancelha da cliente, tá? Ó. É como se a gente tivesse camuflando a linha guia, tá? Pra parecer pelo. Parecia que todos os pelos da sobrancelha se juntaram nessa região aqui, ó, pra dar volume. Ó. Certo? Quero mais volume, Andréia, pode colocar mais volume, um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para o final. E você vai treinando até chegar ao resultado que você gosta, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo aqui, pessoal, compartilha com todas as suas amigas micropigmentadoras. Elas precisam saber também essa técnica, esse passo a passo. Gostou desse vídeo aqui? Então compartilha com as suas amigas micropigmentadoras para elas também saberem fazer esse passo a passo que eu deixei hoje para vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal não esquece de se inscrever pois toda vez que a gente posta um vídeo você é notificado que nós postamos um vídeo novo. Lembrando que nós procuramos trazer sempre os vídeos que realmente vão agregar na sua vida profissional realmente são dicas valiosas que a gente traz para vocês tá bom então se você quiser saber mais sobre algum assunto voltado a micropigmentação ou design de sobrancelhas comenta aqui deixa nos comentários o que você gostaria de saber e o que você acha que ficaria um vídeo bem legal aqui que nós vamos fazer para vocês também tá bom Beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau!